Olá Guerreiros, eu sou o Thiago Fracão. seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui na Chácara de lazer parte 2, para fazer mais um vídeo para vocês. Está eu e o Fernando, e aí Fernando, beleza mano? É aí, beleza? Ó, o Fernando está escondido atrás das árvores ali galera, porque hoje a aventura aqui vai ser bruta. E galera, se, se liga só, para quem chegou nesse vídeo que não sabe, saiu ontem no canal um vídeo, a gente descendo aqui e conhecendo o local. Esse local aqui era uma chácara de lazer, onde tinha rave, festas. E z... o cachorro, o jovem vinha, fazia festa aqui no local. E começou a ter. Teve um, um, numa dessas festas que teve, teve uma briga. E começou um a brigar com o outro, um dando pancada no outro, brigar. todo mundo brigou. E um monte de gente morreu. Foi um massacre aqui no local. Um monte de gente morreu. E o local depois ficou abandonado. E dizem que é assombrado. Eu escutei bastante barulho aqui na parte de cima Na hora que a gente estava descendo, a gente escutou alguém respondendo Não, a escutou, Fernando? Cadê? Então, agora eu não sei se tem alguém na parte de cima aqui que está me ouvindo aí Ou tem alguém por aqui no local Porque aqui também a gente viu o índice de que tem gente frequentando o local aqui A gente não sabe se é usuário de droga, o que seja Ó, fez barulho de novo aqui, mano Galera, não sei se a câmera tá pegando, mas tá fazendo bastante barulho. E a nossa intenção agora é descer na parte das piscinas ali, onde também foi encontrado o Corpus. E parece que tem uma casinha lá, não sei se eu vi um telhado, se eu vi direito, mas vamos descer lá embaixo. Então deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Bora lá, Fernando. Galera, olha o que nós vamos ter que enfrentar, mano. Se liga só. Isso é louco, filho. Nossa senhora, Fernando. Vai ter que descer esse barranco mesmo, viado? É. Só não pode cair, hein, mano. Não caiu aqui e já era, mano. Caiu aqui. Aí é mais um corpo encontrado. Galera, ainda bem que eu vim de bota. Geralmente eu vou nos locais de dia e eu venho de tênis, velho. Só que tá muito barro, velho. Muito barro. E olha aqui, cara. Cara do céu, ah, tô caído aqui, velho. <risos> oh! oh, oh. Cara, quase fui pro chão. Tô com a mão, né, velho? Ah. Cara, era um campo aqui, velho. Era um campo aqui, mano. Ó, era um campo. aqui. Será que, não tem, será que a piscina é do o lado que, de cá, mano? Hotel. Tinha piscina aqui, agora, não sei, se é. Galera, agora eu não sei se a piscina é ali, ó. Eu não sei se a gente vai conseguir ir lá pra ver, velho. Vamos até aqui no final aqui, Fernando? Vou ó, mais mouse aqui, cara, agora. Aqui, Fernando. Os caras estão usando esse Eu tô que fizeram cara, que Então. Mano, que porra é essa? Eu sou um piscina. Será que eles não tamparam a piscina aqui, não, Tiago? Pode ser também, ó. Piscina, então, galera, pode ser que aqui? eles tamparam a piscina aqui. Ah, tem mais coisa ali, tem ó. Lá, é atrás, ó. É, vamos, vamos olhar essa. ver se nós conseguimos olhar essa parte aqui, ó. Aí depois nós né, vamos lá. Galera, a gente vai tentar mostrar aqui pra vocês. vocês é, é a primeira vez que a gente tá vindo aqui também. E. Toma. ó passou rastro aqui mano ó arrastaram alguma coisa aqui arrastaram alguma coisa aqui mano mano do céu cara olha aquilo cara vai ter gente aí os caras tá usando isso aqui para alguns carros alguma coisa cara ter corpo aí dentro cara porque isso aqui arrastado é coisa arrastado grande arrastado tá aqui, e galera olha lá tem frio eu vou tentar ir ali o máximo possível. aqui, Mano, os cara tá vindo aqui. Estão descartando coisa ali, ó. Eu não sei se tá um... Corpo, alguma coisa, velho. E capaz que a piscina era aqui, ô Fernando. Rapaz, que a era aqui, galera, só que a gente não vai conseguir ali, olha ali. Tá feio, cara. Você acha que dá pra descer aí, mano? Oh, oh, será que aqui não dá saída lá pra rua não? A vai por aqui? Dá saída pra rua também, mano. Então vamos por aí, mano. Vai que não encontra algum trio aí. Fim, tá na chuva aí pra se molhar, né? Então... É não fora. Fora. Ah, tem a parte de lá, né, mano? É. Galera, eu vou tentar mostrar ali pra vocês. Eu acho que eu vou ter que subir, porque eu queria ver a outra parte de lá. Ó, tem, tem muito trio pra, pra, cá. pra cá. Olha lá, Hã? Olha lá, joga ah? os caras ainda pra sentar, Então. pra ah, você ver, tem trio ali que vai pra lá ainda, ó. Então, tem trio pra lá. Então, cá, vem tá lá. na lá Parece que Tem gente lá, mano? Ixi. Olha lá, é Tem gente aqui, galera. Tem gente, tem aqui. Tem gente aqui, galera. Tem gente tem aqui. Tem um pra todo lado. Carniça, velho. Posso ficar vivo? É. Será é que nós conseguimos passar pra ele? Ixi, tá cheio de tia de aranha aqui, mano. o carinha correndo lá, ó. Olha lá. Olá, olha lá. Você viu? Tem gente aí, ó. Tem gente aí, cara. Ele viu nós, velho. Ele correu pra debaixo da ponte ali, ó. Ele tá, ele tá por ali, cara. Você viu? Ei. Ô Tiago, o que, que é aqui em cima da pedra? Olha lá, ó. É é Parece uma pessoa, mano. Tiago, não é um pouco mesmo? Vamos lá, olha lá. De ter, mano. Galera, eu estou. Não sei o que que aquilo lá, cara. Pô, você viu? Você viu? Você viu correndo? Tá lá? Vai de quarta-feira, não vai conseguir enxergar lá. Abaixar lá. É que não dá pra ver, cara. Isso tá lá debaixo da terra. Na câmera tá não caindo. pega, ó. Eu vou tentar puxar o zoom pra ver. Olha lá. Em cima da pedra, ó. Olha lá da pedra, lá, galera. O que é aquilo, será? tá igual a câmera lá. Mano, eu vou tentar descer mais ali. Eu quero ver se eu encontro esse cara aí. Hã? Tá lá debaixo. Ali tem um... Tem um trio ali. Galera, por que o cara saiu correndo? Será que é ladrão? vou tentar ir ali, mano. Ô, oh, que que é isso aqui, velho? Oi, isso Cara, eu quero ver pra nós subir. Nossa, que fedor, mano. Essa Eita. água aqui é de bosta, eu só pode, velho. Será que não é aquele saco lá que tá fedendo? Eu, eu não sei, que fedor, cara. Ou tem bicho morto... Cadê? Agora não tô vendo ele mais. Eu vou puxar um pouco de tiro, eu vou. Então, agora, hein? Fernando, segura aqui. Rapaz, você vai lá mesmo? Eu vou, descer ali, mano. guardar fazer uma Mano, se esse caras vêm pro meu lado, você não corre não, velho? Não, eu vou fazer não, vou não. Ele é fuxitivo, o cara é fuxitivo, deu alguma coisa, cara. Cadê, velho? Eu, eu, eu tô falando pra vocês que eu vi um cara correndo. Você tá escondendo, cara. Eu não sei, velho. O que cara tá fazendo aqui? Não faço ideia, cara. É, ele tava correndo ali assim, ó Não era mais ou menos aqui? É. Na hora que eu vi, ele tava aqui assim, ó. É, ele tá aqui, ó Ele tava aqui assim, ó Ele saiu correndo pra cá, assim, ó Eu, eu vou até ali pra ver cara. Mano, mas tá fedendo, velho Ô, parceiro oh. Mano, será que ele entrou ali dentro? Yeah. Ô parceiro, eu acho que ele entrou ali dentro, cara, tem um buraco ali, ó. Uh -huh. Escutou? É ali dentro, ó. Você escutou? Uh -huh. Ô Ferinha. Ó, você tá, tá escutando. Ó oh. ele entrou ali dentro, velho. Eu não trouxe lanterna, cara. Galera, dá uma claridade aí na imagem aí, ó. Tem um buraco ali, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Ô, peraí. Ô, tá esperando? Só você falar, Ô, oh, né? tá gravando um vídeo aqui. Por que, é que você correu? Olá. Galera. O cara é doido, filho, entrou no... É esgoto aquilo ali. Ele tá bebendo muito, cara. Ô, parceiro. Ô. Oh. Ó. Oh. Aí, ó. Tá, tá com medo? Vamos sair fora daqui, mano. Vai esse cara aí tem arma ali dentro, alguma coisa. o Galera, eu acho que pegou na câmera ele correndo aquela hora, cara. Não sei se pegou. Mas o cara saiu na carreira na hora que ele viu nós. Porque E, e o cara é corajoso de entrar ali dentro, velho. Ô, Fernando, só deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Eu vou até encerrar esse vídeo por aqui porque. A mão dele? Olha lá, olha lá, olha lá. Ô, Ferinha! Ah, tá vendo? Tô. Ô, Ferinha! Vai lá. Vou colocar Ô, oh, oh. Eu não vou mais lá, não, velho, que ele tá armado. Preciso de ajuda? Como que ele subiu lá, mano? Esse cara é acostumado, tá? Acostumado, Cara, É esgoto aqui, né? É esgoto, velho. Cara, olha ali, mano. Fernando. Esse cara tá fazendo merda por aqui, tá? Tá, tá fazendo. Não faço ideia, cara. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. E a vai tentar subir ali. Eu fiquei meio com medo daquele cara ali agora, velho. E eu vou precisar das duas mãos para poder me pendurando ali nas árvores para poder subir. Caso ele saia dali que nós estiver subindo, eu, tenho, eu ligo a câmera e filmo para vocês. Mano, ele, ele tá por ali. Ó. Oh, pode sair daí. O cara é louco, hein, O cara é louco. Galera, vou encerrar por aqui então. Deixa muito like aí, ó, se inscreve no canal Vou estar voltando aqui de noite nessa chácara para fazer investigação sobrenatural Aqui é um local que dá pra gente também investigar para ver se o local aqui é assombrado também, galera Porque, possa ser que o pessoal saiu de lá Correndo para fugir por aqui É que na verdade eu não sei onde foi encontrado os corpos, né, galera? É, como eu disse para vocês, teve uma festa ali Teve uma abrigalhada e muita gente morreu Não sei se o pessoal tentou correr para baixo aqui Eu nem sabia que tinha esse rio aqui Olha o Fernando tentando falar com ele lá não, não. Galera, tamo junto, é nóis, falou, fui! <fazos>